Boa noite, gente. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite. Boa noite, Boa noite a você que está escutando do conforto do lar, da sua casa. Hoje, mais uma vez, nossa tradicional aula de quarta-feira, após um pequeno intervalo, não é mesmo? Duas semanas foram as festas judaicas. Agora voltamos e começando a Torá novamente. Novamente estudando aqui Bereshit, Gênesis, a primeira para a primeira porção. E hoje, com um assunto interessante, nós vamos contar um outro aspecto da história de Adão e Eva. Vocês sabem, a Torá ela tem muitos níveis de, de entendimento, de compreensão, de estudo. De uma maneira geral, a gente fala, que são quatro, o Pshat, o Remes, o Drush e o Sod, a parte literal, a parte mística, a parte que é o Remes, que você aprende através de conexões de palavras. Mas, é, em cada nível desse, você pode dar...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 sedutor aquela árvore, estava parecendo muito gostoso. Vi que tava lá em aos olhos era muito bonita a árvore, o fruto. Ela se sentiu atraída pela árvore. Venermada a que também é boa para você entender coisas, porque é a, é a árvore do bem e do mal. Vai abrir sua cabeça. vai agora conhecer outras coisas. Vaticana me priou, Ela pegou então a fruta e comeu.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 Quando você entra no YouTube, você quer fazer um download para assistir um filme de duas horas, você dá um download, em cinco, seis, sete minutos, ele já está no teu no teu arquivo, já está no teu computador. Ah, mas o filme tem duas horas, sim, mas o, o YouTube condensou o filme, né? condensou o tempo. É mais rápido. Quando você quer assistir o Rabino Yakov, ele fala devagar, você bota na velocidade de dois. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. O que acontece? Você vê um vídeo de uma hora em meia hora,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 presente, o passado e o futuro se encontram. Está acima do tempo. Hashem melach, Hashem malach, Hashem Deus reina, Deus reinou, Deus reinará, mas tudo junto, no mesmo ponto. Então, é, Deus falou, no dia que comeres, morrerá assim. Só que ele não falou qual dia, se era o dia dele ou o dia do homem. Deus falou, Só vai morrer, mas o meu dia, mil anos. Mil anos para você. No caso, não vamos falar sobre isso hoje, mas Adão ele resolveu doar 70 anos para o rei Davi, faleceu aos 930. Ele faleceu no dia. Mas quando a Eva comeu, o que, que aconteceu? Ela se sentiu que se tornou um ser mortal. O que, que ela ficou preocupada? Falou, e agora? Eu vou morrer, meu marido vai casar com outra. Você pergunta que outra. Tinha outra ali para ele casar? Tinha, a elefoa, a girafa, a leoa. Ficou aí com ciúmes. Sabe como é que é a mulher ciumenta? Ficou com ciúmes da leoa, da girafa, da crocodila, dos animais. Então, não há de jeito nenhum. Primeiro, ela deu para todos os animais também. Aproveitou deu para todos os animais, eles morrerem também. E ela, seu marido, falou, agora vem cá, vem cá, homem. Agora come aí, come a árvore. Você está louca, mulher como é que eu vou comer essa árvore? Deus falou para eu não comer. falou, escuta, falou para não comer, mas você pode beber hoje, é sexta-feira. Você tem que fazer o que Kidush para mim. Que homem é esse? Ele não, não, não, que isso, mulher, não, não, não. Ela pegou a fruta proibida, que de acordo com esse, esse Midrash era uma uva, uma parreira, espremeu, fez suco de uva. Ele falou, faz o que Ele falou, não, não, não. Ela perturbou ele. Sabe como é que é? a mulher que sabe... É, sabe fazer as coisas, sabe levar, né invés de punho, o forte, então, ela convenceu, ele fez o que deu para ela. E aí pronto. Ficou satisfeita, ele vai para o túmulo comigo. <risos> de acordo com outra explicação, está escrito, que ela deu no marido, e ele comeu. Como assim o um dia no marido? Esse é um outro midrash. Ela pegou o galho da árvore, que já... De acordo com esse Midrash, a gente não pode falar que era uma parreira. Tem cinco opiniões que fruta que era. Não vamos falar sobre isso hoje, mas existem cinco opiniões. E ela deu no marido, até que ele falou, tá bom, chega, chega, chega, eu como. Paz, paz, paz, amor, me dá fruta, eu como, não precisa mais me bater. Enfim, ele comeu e também se tornou um ser mortal. E essa foi a história. Interessante, né? Mas veja.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 A ébola foi criada das 9 às 10 da manhã, 10 horas do dia já estava comendo. Foi criada das 3 da tarde, à 9 hora do dia, o quis dizer. 4 da tarde, 5 da tarde já estavam comendo. Como assim? É? Será que era tão difícil? Eu acho que qualquer um de nós, gente, se estivesse lá, não ia comer, não é mesmo? Nós judeus separamos carne de leite. Não comemos isso, não comemos aquilo. A gente viaja. Às vezes não tem comida caixeira, a gente passa fome. Mas, gente, tão fácil. Pô, oh, aguenta um pouquinho. Por que que eu digo aguenta um pouquinho? Porque essa mitzvah valia só três horas. Quando entrasse o shabat, às seis da tarde ele podia comer. Então, gente, mamão com açúcar, café com leite. Espera três horas, vai comendo o restante. Né? Você tinha que comer antes das três horas. Por causa disso, um judeu hoje, quando ele planta uma árvore, ele espera três anos para comer do fruto dela. É chamado Orlá, o nome dessa mitzvah. É uma das 613. Um judeu plantou uma árvore, árvore, ele não pode comer. Esperar três anos para poder comer. Por quê? Para consertar o pecado do Adão, que não aguentou três horas. Hoje, todo judeu aguenta três anos. Você não podia aguentar três horas? Um tzadik, um homem grande, iluminado. Mitzvah fácil. E não só isso, gente. Era uma mitzvah que ele escutou do rabino dele. O rabino mandou fazer.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 Só queria que a gente comesse que a gente precisava comer. Está escrito nos livros binai Naiter anitnaisa, que a mulher ela tem uma sabedoria a mais do que o homem. Sabedoria nesse sentido de percepção das coisas, né? Eu vou com uma esposa, com minha esposa em algum lugar. Eu sei lá que cor tinha a parede, que roupa a pessoa estava vestindo, mas a mulher sabe tudo. Fala fulana estava com o vestido verde, a parede tinha aquele quadro Percebe as coisas, a mulher percebe mais que o homem. Então, Deus virou para o Adão, escuta, quem te, quem te falou que era para comer? Ele foi Fa a esposa. A mulher que você me deu, ela captou tudo. Deus virou para a mulher e falou, mas de onde você sabia? Ele foi a cobra. A cobra me falou, olha, árvore do bem e do mal, você vai comer e vai abrir seus olhos você vai entender agora como Deus, o propósito divino da criação. Então, por isso que a gente comeu. Ok. Então, nessa, nessa, de acordo com essa explicação, essa conotação, essa versão da história, Deus, não que ele queria que comesse, ordenou não comer, mas ele como se precisasse que as pessoas comessem. Ele precisava que a Adão e Eva comessem. De acordo com essa...